Eu tô aqui com um produto na mão que eu gosto muito, tá? Ele é um prato giratório, né? Que você pode colocar, para, dentro da dispensa ou dentro de um armário de cozinha Onde você vai colocar suas coisas, por exemplo, ó, potes de dispensa e tudo mais E você não precisa colocar sua mão lá no fundo do armário Ou ficar tirando os potes da frente pra olhar aquele pote lá no fundo Você vai simplesmente girar, claro que você vai ter vários, né? E aí ele vai vir na sua mão e você vai identificar o potinho que você quer Olha só, esse daqui que eu descobri aqui hoje que incrível que ele é! Ele é muito grande, tá? Ó, ele tem 45 centímetros de diâmetro, né? E esse daqui é legal para de repente você colocar liquidificador, aquelas coisas que você usa mais assim dentro do armário, que ficam esquecidinhas lá no fundo, e você consegue rodar mesmo assim, tá? Aqui no Canadá, onde eu tô, mesmo nos Estados Unidos, eles costumam chamar isso daqui de Lazy Susan, né? Que é uma pessoa que inventou isso e deu um nome pra isso, tá? Mas aqui também, ó, eles estão chamando de base giratória desde deslizante, Tá? ou carrossel antiderrapante. Agora, se você quiser encontrar esse produto aqui no Brasil, tá, já tem vários lugares que vendem aí, e você pode procurar no YouTube, né? como prato giratório, tá? Prato giratório para cozinha, prato giratório para armário, né? E você vai encontrar vários. E se por acaso você não encontrar em lugar nenhum, faz o seguinte. Pessoal, coloca aqui o link, por favor, de um vídeo onde eu ensinei você a fazer um...